A discussão a respeito do atendimento à população com deficiência no Brasil ocorre desde o início do século XIX. A princípio, o tipo de trabalho a ser realizado com as pessoas era pautado numa essência assistencialista em instituições especiais filantrópicas. No ano de 1994, em Salamanca, na Espanha, em meio à Conferência Mundial de Educação Especial, foi estabelecido um compromisso a partir da Declaração de Salamanca. Nessa declaração, organizada por vários governos e organizações internacionais, o enfoque foi a necessidade da educação de crianças com deficiência acontecer no sistema regular de ensino. Neste documento, o enfoque é incentivar a inclusão de todos os tipos de alunos na rede regular de ensino, especialmente aqueles com deficiência, de forma que a escola atenda a especificidade de cada um.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 Qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. Até o próximo vídeo. Ênfase Educacional, www.enfaseeducacional.com.br.